Oi, tudo bem tudo bem com vocês e... <risos> então é desculpa por ter feito né essa blusa com tantas partes tá mas é que eu queria passar todos os detalhes e também para vocês fazerem é, mudanças né nessa peça tá então no próximo vídeo né o final eu vou estar mostrando para vocês a blusa completa Tá? vou ficar de pé, vou mostrar todos os detalhes e também dar as dicas bem legais para vocês, tá bom? são dicas que dá pra fazer com manga flare, fly, não sei como é que fala né, dá pra fazer aquela manguinha que vocês gostam, que vocês querem bastante, que é aquela manguinha aqui é apertadinha aqui né, continua fazendo igual o que eu fiz aqui né, depois ela se alarga tá e eu vou passar para vocês o um múltiplo, né? Que eu fiz aqui o acabamento, o múltiplo da blusa aqui também, tá? para vocês, se vocês não quiserem trocar de linha e de agulha, tá? Vocês podem estar fazendo pelo múltiplo, tá bom? Quer dizer, enfim, todos os detalhes que eu não falei durante a aula, né? Por quê? Porque ia ficar muito longo, eu falei assim, bom, todas as dicas, os detalhes, assim... É melhor eu deixar o final porque aí eu falo de uma vez só tudo que eu lembrar e tem outras coisas que eu não lembrar eu vou deixar né aí nos comentários ok na parte de cima eu deixo lá fixado e vocês podem estar lendo também ok eu tenho que falar pra vocês se vocês não entenderam essa parte de baixo como fazer eu vou estar falando aqui novamente para vocês. É feito exatamente igual, idêntico como eu fiz na manga, da primeira carreira até o final. É igual, não tem mudança nenhuma. Você vai fazer carreirinha só de ida, ida, ida, ida, ida e vai fazendo, tá bom? Não precisa fazer ida e volta, só ida. Do jeito que você fez aqui a pala, do jeito que você fez a manga, você vai fazer o corpo também. Tá? então hoje eu vou estar fazendo o término aqui tá um acabamento é, vai ser diferente daqui ok aqui eu vou fazer é em três carreiras tá bom então eu vou começar a fazer bem aqui na lateral tá? Que eu não quero que fique aqui na frente nem lá atrás. Eu quero que fique aqui na lateral, que é mais fácil de esconder, tá? Então aqui eu vou pegar num pontinho. OK? Vou pegar aqui onde tem o um ponto alto, que aí eu coloco assim, ó, tá? Para amarrar o meu fio. Aqui assim. OK? Então esta carreirinha aqui, eu vou fazer em ponto baixo tá então aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo tá aqui eu eu conto aqui ó quantas correntinhas eu tenho tá então eu tenho uma e duas então eu vou fazer dois pontos baixos aqui um e dois onde tem essa bolinha eu vou fazer um também tá então vou fazer um ponto baixo Pra cada pontinho aqui, tá? E no ponto alto eu não pego aqui em cima, ó, tá? Porque senão vai ficar aqui um buraquinho, ó. Eu pego bem aqui no meio do ponto alto e aqui eu posso pegar assim, ó, dessa forma, tá? Aí, aqui na bolinha, eu pego bem no meio da bolinha, porque se eu pegar aqui, também vai ficar a laçadinha aqui, assim, né? Então, eu vou pegar bem no meio da bolinha assim tá e faço um ponto baixo, ok? Que aí ela vai se escondendo melhor, e aqui fica mais acabadinho, né? Tá, então, aqui ó, na segunda carreira, eu vou fazer uma correntinha aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, aqui no seguinte, um ponto baixo, e aqui no seguinte, um ponto baixo. Ficando assim com três pontos baixos, faço duas correntinhas. Vou pular 12 um, aqui no terceiro, faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo 12 um, aqui no terceiro. Eu vou repetir um ponto baixo aqui no seguinte, um ponto baixo, e aqui no seguinte, um ponto baixo. Faço novamente, duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, faço novamente meus três pontos baixos. Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira. Bom, agora eu vou fazer a última carreira, tá? Do acabamento. Então, aqui eu fechei com um ponto baixíssimo, eu vou seguir aqui no seguinte, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, e aqui mesmo, nesse mesmo lugar, faço um ponto baixo, tá? Vou seguir fazendo duas correntinhas, eu venho aqui dentro do ponto V, faço um ponto alto, novamente, um ponto alto. Faço duas correntinhas, e aqui eu vou repetir, um ponto alto, dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Eu pulo um ponto baixo. Vou aqui no seguinte e faço um ponto baixo, ok? Então agora é só repetir novamente: duas correntinhas no ponto B. Vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, duas correntinhas e aqui dois pontos altos, duas correntinhas. Pulo um ponto baixo, vou no seguinte e faço um ponto baixo, ok? Então, como eu havia dito, eu ia mostrar pra vocês né as três peças que eu fiz. É aqui, eu só fiz um pedacinho, tá bom? Mas pra vocês terem uma ideia. Então, a minha eu usei com agulha de 2.5, tá? Foi com essa daqui, ó. 2,5, ok. Esta peça eu usei com agulha de 2 milímetros. Aqui, ó, agulha de 2 milímetros. Não sei se dá para enxergar, porque, né, aqui fica meio apagado. <risos> e esta peça eu fiz com agulha de 175 ok? Então, olha só, como ela fica bem pequenininha, né? Então, eu acho que dá para fazer para criança, tá? Agora, de quantos anos eu não sei, vocês teriam que fazer e medir, né? Porque eu, sinceramente, eu não tenho base assim de criança, né? Porque não estou acostumada a fazer peças para criança, tá bom? Então, olha só. É, eu vou falar aqui pra vocês. Aqui, tá? Deu um centímetro aqui na frente e aqui nas costas. Então, quer dizer, são dois centímetros de diferença, tá? Aqui assim. De tamanho aqui, tá? E é o seguinte: é, eu vou passar as medidas pra vocês depois, tá? Depois que eu mostrar aqui, logo em seguida eu já passo as medidas para vocês desta pala que eu fiz. Então, aqui fica a critério de cada um fazer com um ponto altíssimo ou ponto é, alongado. Também vocês podem estar utilizando para ajudar a ele a ficar mais longo aqui, maior tá? Se caso vocês precisarem de uma pala. Que fique um pouco mais abaixo, ele vai dar pouca diferença, mas ele vai dar uma diferença legal e até pode ajudar, tá bom. E olha só, eu quero mostrar aqui para vocês: tá, então ele não ficou tão grande como deveria ficar, então ele tem que ficar um pouquinho mais. É por isso mesmo que eu tô falando para vocês fazerem com ponto altíssimo ou ponto alongado tá porque olha só aqui ficaria né é a ah, eu esqueci de tirar a medida da pala eu vou mostrar pra vocês sendo daqui de cima tá contando sem contar o biquinho daqui nessa primeira carreira até aqui ok eu esqueci, mas eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Então, e a diferença dessa também, tá bom? Por mais que ela não tenha a parte de baixo ainda, porque você colocando a parte de baixo, ela vai é, ela vai se estender um pouquinho, né? Então, logicamente que ela vai ficar aqui um pouquinho maior, tá bom? Então, eu vou medir pela manga, porque já que a manga já tá aqui, já tá pronta, então eu meço daqui até aqui, ok? Eu vou medir agora, senão depois eu vou esquecer, Que são tantos detalhes, né, que a gente tem que passar, eu acabo esquecendo mesmo. Então, olha só, aqui, até aqui, deu 14 centímetros e meio, nessa daqui que eu fiz pra vocês, tá? Vou arrumar aqui, eu vou medir no mesmo lugar aqui da manga. Só deixa eu ajeitar aqui pra deixar certinho, tá? Aqui assim. Então, eu vou medir daqui do ponto baixo, onde tem o um ponto baixo aqui até aqui, tá? Aqui do ponto baixo até aqui tem 16 centímetros e meio, 16 centímetros e meio. Ok, então essa ficou um pouquinho maior. Então, é para quem usa M, para quem usa P, é legal né, deixar um pouquinho mais longo aqui tá bom vai ajudar para quando você for fazer aqui na parte de baixo do braço tá porque senão ele vai ficar muito apertado vai ficar faltando é, carreiras aqui ou tem a opção também de fazer mais uma carreirinha dessa aqui ó mais um desenho no caso né não carreira mas desenho mais um desenho completo tá então vocês podem fazer ou com ponto alongado ou ponto altíssimo, não sei do jeito que vocês conhecem, ou fazer mais um motivo do leque, tá? Então, ao invés de ficar aqui com um, dois, três, quatro, né? Contando com esse, ficaria 5. Tá, dá pra fazer assim também, ok? Então, é tudo assim. Vocês têm que pensar, é, tipo, é como vai ficar. Você experimentou, não ficou legal. Você pode aumentar, né? Pode aumentar sem problema nenhum. Não vai dar defeito nenhum. Tá bom? Então, aí vocês fazem aqui cinco pontos altos e vai começa a fazer novamente. Tá, depois, no próximo, feito aqui dois é, três, né? De cinco correntinhas aqui, não contando com esse aqui, tá? Isso aqui é metadinha só. Então, é fazendo três inteiros. Com cinco pontos altos, depois no próximo você aumenta aqui com seis pontos altos, depois o sete para fazer esse daqui o último, tá bom? Então agora eu vou passar as medidas para vocês, tá? É e se eu ver mais algum detalhe que eu possa estar falando aí eu vou comentar, tá? Então é isso, vou passar as medidas para vocês, ok? Então aqui ó, contando daqui até aqui então aqui deu 23 centímetros vou medir daqui até a manguinha aqui deu 26 26 centímetros tá eu vou aproveitar já medir aqui tá na parte da cava então aqui deu mais ou menos ok eu vou contar só mais ou menos tá bom deu 15 centímetros e aqui na parte do corpo tá eu não sei se vocês dão pra ver aqui deu 40 centímetros ok então a única parte que eu achei pequena foi aqui então aqui realmente eu aumentaria eu faria no caso mais um motivo inteiro aqui para ficar melhor